Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem tatuagem? Não! Você tem vontade de tatuar alguma coisa em inglês? É claro! Então presta atenção, que pode dar ruim, hein? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, eu sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Hoje eu vou mostrar pra vocês cinco tatuagens em inglês que não saíram muito bem não com alguns errinhos ali de gramática de concordância enfim então para você que quer fazer uma tatuagem em inglês ou conhece alguém e não quer cometer um erro não quer cometer um equívoco fica comigo nesse vídeo até o final eu já deixa o like para ficar feliz se inscreve no canal dá um tapa no belzinho para você ser lembrado de todas as vezes que eu postar um vídeo novo e me segue no Instagram os links estão aqui embaixo para você conferir mandar uma mensagem para mim interagir comigo posso sempre dicas de inglês lá também então vamos começar aqui com a primeira a primeira foto o nosso querido flash editor vai colocar aqui para a gente na tela põe na tela flash muito bem olha só it's is my life John Bovi <risos> é o que tá escrito aqui nessa tatuagem aqui Deixa eu vou até vir mais para cá agora sim ficou melhor então qual que é o erro aqui nessa frase bom essa aí é a música ele quis fazer uma tatuagem da canção it's my life né que se escreve dessa maneira aqui ó do Bon Jovi né então bon Jovi. então compara só o nome da música, It's My Life, com o nome do cantor. Olha só, não tem nada a ver. Porque, ó, It's My Life. Na verdade, esse It's, esse apóstrofe, S que vocês estão vendo aí, na verdade, é o Is. Então, é como se tivesse o Is duas vezes aí, ó. É como se falasse assim, ó. It's My Life. Você tá repetindo o, o, o Is. Esse apóstrofe, S, coloca aí, Flash, já é equivalente ao Is. Só que é a forma... A ah, contraída, você contraiu o it para it's. Então, tira esse it's, it's my life, bom te ouvir, tá? Muda o nome aí. Não faça, é bem, bem famosa né, essa tatuagem aqui. Segunda tatuagem que eu vou colocar aqui para vocês é essa aqui, ó. You only life once. Qual que é o erro aqui? Você sabe? O erro aqui é o life. Life, essa é a terceira palavra, porque life é vida. Né? Ah, só tem um, um por cento de life, dois por cento de life. Ao invés de life, teria que ser live. Live. You only live once. You only live once. Compara aí, ó. A escrita, you only live once, com you only life once. A tradução aqui seria, você apenas vive uma vez. Você só vive uma vez. Então, viver, né, o verbo viver, não é life. Life é vida, tá? Então, o certo seria... Live. You only live once. A terceira, essa aqui é colorida ainda, hein? é a terceira que eu vou mostrar para vocês, mas antes de mostrar aqui, atenção, clica aqui no primeiro link da descrição que é o meu curso A Arte da Conversação. Você vai aprender a falar inglês em mais de 20 situações diferentes para você não travar mais na hora de falar para todos os níveis, desde o básico até o avançado. Clica lá e confere, está com desconto ótimo, uma grande promoção só para os nossos queridos learners aqui deste canal. Então confere aqui no primeiro link A Arte da Conversação. Vamos ver aqui esta tatu que é knowledge, knowledge is power, knowledge is power. Na verdade, eu, quando eu bati o olho nessa tatuagem, eu já saquei logo o que a pessoa quis colocar aqui. Na verdade, ela quis colocar a palavra conhecimento. Conhecimento se escreve dessa maneira aqui, que o Flash está colocando aqui para gente. Então, knowledge, knowledge, essa é a pronúncia. Com o K mudo, né? Ela é uma, é uma letra... É uma silent letter que a gente fala, uma letra silenciosa. Então, knowledge is power. Ou seja, conhecimento é poder. Foi o que a pessoa quis colocar aqui. Só que tem uma grande diferença, né? Entre a escrita da palavra knowledge, como eu apresentei aqui pra vocês, e esse knowledge que vocês estão vendo aqui. Não tem nada a ver. Então, a pessoa realmente... Dá até pra consertar, viu? Dá até pra consertar, só que a tatuagem vai ficar meio de né, fica desorganizada ali no braço é no braço da pessoa parece que é no braço então a palavra vai começar lá atrás né no suvaco, assim <risos> finalizando aqui no, no final do braço não, não vai dar muito bem não knowledge is power mas a frase né é verídica conhecimento é poder vamos aqui para a quarta tatu aqui olha só essa aqui it's get better it's get better meu deus é qual que é o, o, o equívoco aqui porque na verdade é o it ele não vai ter esse apóstrofo o S. Esse apóstrofo sai e o S vai lá no get. Então seria, it gets better. It gets better. A tradução seria algo como, fica melhor. Fica melhor. It gets better. It, get, it gets better every time I see you. Né? Fica melhor a cada vez que eu te vejo. Então por quê? Porque o, o, o apóstrofo S caracteriza o is. Né? Como eu falei na tatuagem do João Bob. <risos> Então, não tem nada de é aqui. É, fica melhor. Esse fica seria o get. E por que ele vai com essa um aqui? Porque é a terceira pessoa. A gente está falando de it. Terceira pessoa. Quando é a situação, é um ocorrido, um fato que acontece ou que vai acontecer e fica melhor. Né? Então, é por isso que você coloca o S aí no get. It gets better seria a resposta. A frase certa, né? Olha só essa daqui. Meu Deus, meus queridos Lenners, olha só. Never don't give up. Never don't give up. Aqui o, o errado é o seguinte. Você não pode colocar duas, uh, duas palavras ou duas ideias negativas numa frase em inglês. Que coisa, né? Então aqui, ó, never já tem a conotação negativa. O don't também. Então temos dois negativos aqui. O correto seria never give up. Never give up. Você deve ter visto essa frase antes, principalmente naqueles, naqueles Instagrams né, de motivação e, e tudo mais. Nunca desista, never give up. Tem até umas que colocam assim, ó, never ever give up. Nunca, jamais, né, desista. Mas aqui é só não desista, nunca desista. Never give up, como eu falei para vocês. Ou você tira o never e coloca don't, don't give up. Ou você mantém o um never, ou você tira o never e fica só don't give up. Never give up, nunca desista. Don't give up, não desista. Aqui, como que eu traduziria isso aqui? Não, nunca desista. Não tem como isso. Duas negativas em inglês não é aplicado. Então, never give up or don't give up. Eu disse que eram cinco tatuagens, mas eu vou colocar uma bônus aqui, que eu gostei bastante de pesquisar sobre esse tema. Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2, é muito engraçado. Eu, eu, eu, eu topo fazer. Então, coloca aqui nos comentários... Part two, part two, tá aqui, ó, part two, if you really want an, another video uh, with this kind of subject, alright learners? So we go to the last one, no pen, no gain, no pen, no gain, pois é, sem caneta não tem, não tem vitória, é claro que a, a frase certa né, no pain, tá como o Flash colocou aqui pra gente ó, pain, que se refere a, a, a dor, né? então sem dor não há ganhos, algo nesse sentido. né? Não tem como você sair vitorioso de uma situação se você não pagar o preço, né? se você não fazer algum sacrifício relacionado aí com a dor, né? pain. No pain, no gain. Sem dor não há ganho, não há vitória. Então, ao invés de escrever pain com A-I, né? ele escreveu pen, caneta. Tem uma grande diferença na escrita, né? Então sem caneta não há é vitória. No, no man, no man, no pain, no gain. Como eu disse, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Se vocês querem a parte 2, coloca aqui nos comentários part 2, que eu vou providenciar outro para vocês. Deixa aqui também outros temas de vídeos que vocês querem assistir aqui no canal. E não se esqueçam, não vai embora ainda. Eu separei aqui, ah, sofá confortável, eu separei aqui mais outros dois vídeos. Que com certeza vão te ajudar muito, muito no seu desenvolvimento de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Junior Silveira, that's it for today. Thank you so much guys for watching. Lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye!